A agulha feita com arte de sombrinha, pedacinho de cabo de vassoura, a gente faz uma agulha, uma suvelinha, linha encerada, abre ao meio para ficar mais fina, a isso aqui. com a agulha eu introduzo, quero costurar essa aba. Então vou escolher um ponto para a costura. Vou começar daqui. Introduza agulha pura. Nessa posição, eu puxo a linha totalmente, o um lado todo, para ficar passando desse jeito. Escolho a direção do ponto desejado. Introduza a agulha, a chuvelinha e. Fica, esse, fica esses pontos. Assim eu introduzo por dentro. O ponto já está executado Dessa maneira Você vai fazer Ela toda desse jeito, Sempre passando A ponta Por dentro do lacinho E puxando as duas extremidades Observando esse ponto Esse nozinho Sempre ficar para dentro Continuando O ponto dos lados. lado do lacinho, a vela puxa, fica, fica o lacinho, você introduz por dentro e vai continuando o ponto, desse jeito você vai executando a costura ponto a ponto, sempre observando você tem que apertar de maneira. Você aumentar, você aumenta o ponto. Como vou aumentar aqui agora. Mas isso não é recomendado. Você começar em um ponto e terminar em outro. Sempre. Ou você começa com o ponto pequeno termina com pequeno. Ou o grande termina com grande. A depender da sua necessidade. Você vai costurando desse jeito. Fica desta maneira. O suco fica jeito. Eu trouxe a minha mochila aqui para o amigo Reg consertar e depois de ver o serviço que ele fez aqui eu fiquei muito feliz, né? E não vai ficar somente essa semana que vem. Eu tô trazendo uma bota cano longo para ele abrir a bota que eu comprei em numeração 38. E está difícil eu calçar essa bota. É uma bota cano longo. Ele vai abrir essa bota e vai botar o zip, né? Pra resolver o meu problema aí. Beleza, então? Beleza. Aqui é o Ré e sapateiro aí. Abraço pra vocês aí. Um abraço, linda.